De T -T. Com Com Você. Você. Você manda eu voltar o vídeo e a criança, como é que eu vou fazer para dar aquela casa de surpresa? Agora eu já li o um e-mail, Felipe irmão. ferrou irmão, ferrou, eu comecei a mandar eu voltar e eu já vi o que era e perdeu o encanto, perdeu, mas eu vou tentar. Comer atuação, botar emoção. Filhos, análise de queda. Hein? Tio Guedinha, é nozes. E já sabe, se é sua máquina falha, dá uns cortes. HFW Informática está aqui para resolver sua situação. O contato está aqui embaixo. E se você tem um, um vídeo que quer ser analisado, uma queda, você não entendeu até agora, você só consegue evoluir quando você compreende o que aconteceu. Meu e-mail está aqui. Pode mandar que eu resolvo. Agora. Se você mandar uma pergunta e não for respondido, eu também te entendo, é constrangedor, é chateante. Então, no meu Instagram, eu vou começar a fazer lives, lives de Deval Responde e vou tirar suas dúvidas. Então aí você vai ter que ir lá no meu Instagram, me acompanhar e uma vez por semana eu quero trazer uma live aqui, seja a hora que for, vai estar tá lá, a hora que for, foi. Bom, Felipe Romão, pega no meu, com as duas. Fala, Pé, Estou mandando esse vídeo aqui de um brother que caiu no Marinho de 400. Tive que de uma 9, virou do Senar. É um amigo meu, mas eu sei tudo. Até a calibragem, como foi, o que aconteceu. Você der a dos amigos é seu. Faltou zona. horas. Segundo ele, já vinha rápido, deu o traçado, inclinou para compensar e não deu para aumentar a velocidade. Pelas supercorsas, calibragem 30, 27, hot. Então tá bom. Tá luxo. Manda um salve pessoal do Rolê Suave de Fortaleza e pessoal do Sport Rider, em especial a Alan Alexin, Alexandrinho, Alexandrinho, que é nosso tutor, nos traga aqui no celular. Estamos jogando total. Um é que estamos torcendo por você. Forte abraço. Tô voltando melhor, fica te Fala fala aspisadinha. Ó, um beijo total para o Suave de Fortaleza e do Sport Rider em especial para o Alan Alexandrino, é isso aí, Nossa teta. fica com o vídeo! não consigo ver essas imagens. Não, não. Tá. Nossa. Pô, já caiu. Pera aí, filho. Calma aí. Fui brincar aqui. Pera aí. Deixa eu entender. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Olha o que você fez. Eu fui brincar e aí você. Pera aí. Agora é sério. Vamos lá. Hum, hum. Eu achei que você fica sempre muito longe da né, entrada das zebras aqui. Essa também é uma coisa que você fica meio longe, ó. Eu já, já chega mais perto dela, espalhado aqui dentro e voltado. Ó. Você faz um contorno maior da pista. Você faz um controle. Primeira coisa, você faz um contorno no lado da pista. O segundo é que você traz ela mais, mesmo acelerando, só que chega uma hora que chega o limite do pneu. E aí ele escapa. Geralmente, escapa, a sensação que você tem aqui, e foi, de traseira. Ela escapa de traseira, e o Guidão faz assim, ó. E aí ela sai por completo. Então... O que, que você deveria fazer, na minha opinião? Morder mais perto aqui, sair mais com o corpo da moto, porque na hora que você freia, tá aquela hum, vindo aqui, ó, você solta ela, sai mais com o corpo, ela vai fazer um Vzinho aqui, ó. Ela encaixa, vai embora, borde a traseira e sai, entendeu? Aí você fez muito aberto, como na curva anterior e tal. Então, muito aberto, inclina demais acelerando, né, acreditando. Você fez mais ou menos o que eu fiz na segunda para do S. Inclina acelerando e ela escapa. Só que aí, no caso... Como você tem uma aceleração bem mais baixa, ela escapa de traseira aqui assim, ó, e sai e vai embora. Então, o, o ideal primeiro seria corrigir o traçado, sair mais com o corpo para aumentar a área de contato do pneu e diminuir um pouco a inclinação e fazê-la mais em V, assim, ó, e não esse, esse, essa circunferência que você fez, entendeu? Por exemplo, de novo aqui, ó, só para claro, eu, eu entraria aqui, ó, ó, a dá tá, aqui, ó. Aqui nessa frenagem, ó, eu já estaria com essa mesma frenagem que você fez, eu já estaria embicando pra entrar aqui assim, ó. Aí eu morderia aqui assim, né? E abriria aqui assim e fecharia aqui, ó. Entendeu? É isso, filho. Duas coisas: correr estraçado, sai mais da moto pra você inclinar ela menos e deixar mais ela de contato do o pneu pra não escapar de traseira. Cimento é isso que eu acho que vai dar certo, tá? Não demais, não tem gente ó lá. E vai embora. Tio Guedinha, vamos pro próximo. Felipe Crane da Silveira. Felipão, é nozes, hein? Tio Guedinha, voltando aqui no canal. Para com isso, Para. Felipão que eu conheci pessoalmente, gente finíssima, tá? Aliás, ele até falou dar uma força aqui no canal, então vamos lá. Dá uma força por aqui, ó. O piloto Felipe, hashtag 20. Entra lá no canal dele, beleza? Se inscreve, é nozes. E aqui tá assim, ó. Segue o link do vídeo para a sua análise luxo da queda que sofreu no último final de semana. É, já foi, já se recuperou, já operou, já tá com dedo bom. É que eu tô um pouco lento, mas tudo bem. É, é o final de semana no do Santa Cruz do Sul. Estava treinando aqui no final de semana do CBM 2021. 20, e é CBM mesmo? Você também não veio do Rayside? Que vir. Rayside. É CBM mesmo, tá? Para com isso aí. Rayside, é tá? relaxa. O Mariano. Narniano aqui na escrita não é nós. eu vi que você curtiu, você apareceu de novo, você curtiu o Heizade, eu Vamos lá. Sul Brasileiro de Moto Velocidade, que aconteceu nos dias 29 e 30 de janeiro, organizado pelo professor Carlos Barcelo, meu irmão. Carlos, um beijo. Seria uma honra receber você aqui, eu sei que eu devo já cinco 5 anos a minha presença lá. Vamos pra ser, zoeira, eu vou, eu, vou, eu vou chegar aí, fica tranquilo. Ah, não foi tão longe assim, é recente. Você já tava com a mão boca vendo teu Instagram, você tá rápido, você tá festa. Pneu supercorsa SC1, calibragem de 30 25 Tá bom? Eu gosto um pouco mais alto Eu gosto 32 32, 33 31 é o mínimo Eu gosto, mas... Mas tá bom Só que... Não, mas peraí, peraí, peraí Não pera pera me sobra Eu fiz uma confusão Você tava com a ninjinha, né? 800 Então tá bom É que o outro vídeo que eu vi lá cedo com a 636. Então mais alto. Mas na ninja tá bom. Um São muitas... Muitas coisas que acontecem. Na hora eu entrei na curva, percebi que havia entrado muito cedo, tentei aliviar o peso e levantar o corpo ao passar na zebra, mas escorregou, deu duas vezes, me desequilibrando e me levando ao solo. Resultado. Precura fatura na articulação do dedo, mindinho, da mão esquerda. Vou operar hoje. Mas se Deus quiser, dia 30, estaremos lá defendendo o título e trazendo o bicampeonato para casa. É isso aí, filho. Pede pra galera dar uma força, pedi já, sou teu fã, muito seu fã, Au! é isso, fica com o vídeo. <fície> Da hora que a gente consegue ver bem a, a questão do freio. Mas o traço que compromete, né? Um pouco osso, o traço. Mas o freio dá para ver do choque. ô filho. É. Ai. Ah. Toma. Toma, Durval. Tá a sua câmera aí. É isso. Nós demais, demais. Ah, foi isso. Ah, foi. Você mesmo já falou aqui, cara, é, é, é isso aí que acontece filho, Obrigado tá Felipão e demais pessoas do meu Brasil, as zebras dos nossos autógrafos, elas não são pensadas para moto, elas são pensadas para carro, para jogar o carro de volta, para derir, para usar com pra... ele vem escorregando, bate na zebra e volta tal, então ela é maior, ela é mais alta, ela é uma cliff, ela não declive, entendeu? E aí, quando ela vem, ela dá aquela, aquela diferença, meu, não tem jeito, porque vem batendo, e escorrega, mas ela vem quicando. No próprio modo GP, você já vê que alguns circuitos ela vem quicando, só que ela é mais baixa, né? Mas mesmo assim, dá lonada às vezes. Aqui é 100% chance de lona, tá? Já perdi a frente assim no ECPA, pegando uma, uma zebinha no cartódromo que eu antenava, com a Lander até. Peguei uma, uma ali. Então, não tem, não tem jeito. Por mais que super seja supercorsa, pega na zebra, já era. Agora aqui, ó. Vamos lá, ó. Você viu? Você veio antes, ó. Entendeu? Dava pra ter entrado do mesmo jeito que você entrou? Dava. Só que eu acho que você puxou muito rápido a moto. Veio muito afoito, entendeu? Ali era joelhinho, não a dianteira. E aí, Felipão? É, é, é, é osso, é osso. Então eu sempre falo nos vídeos, né? Ó, zebra, zebra, tá não sei o quê. Mas é, no máximo, um saboneteira ali. E olha lá. Se, é, às vezes eu tenho, até eu tenho receio, eu passo essas, a, a própria saboneteira na linha branca ali, sabe? Pra não dar tanco tão forte, porque você pega interlagos, por exemplo, a zebra, a zebra também é bem mais alta. Então depende de como vai, como se abre a perna, você dá uma porrada na rótula, velho. Por mais que tenha as proteção, você é louco. Então é, tem que tomar um pouco de cuidado com a zebra, mas dianteira e traseira na zebra, é, é um pouco complicado. Até mesmo na junção, quando a gente usa assim, e sai espalha na zebra, ela dá um brrr, é perigoso, entendeu? Então não, não tem jeito. Tem que ter ela como referência, mas não pode passar por cima dela de nenhum. Se vai passar, tem que ser em pé. E colocar a capuaba, por exemplo. Põe em pé lá, dá uma brrr, e já era, entendeu? Isso aqui, ó. É dolorido, né? Vamos e eu que não conseguia levantar, velho. Puta, você é louco. A situação, ó. Ó. Não tem jeito, filho. Ó. Não tem jeito. E ainda aqui, ó. Não foi nem feio. Você guardou o acelerador pra trazer ela. Você deu aquela guardada, ó. E já era. Né? Hum. Bom, tio Guedinha. Vamos pro próximo, filho. Próximo. Luiz Moraes. Um cara que tem várias morais. De nobregar Fala, Durba! Tranquilidade! Tranquilo. Até demais. Bem tranquilo. Irmão, o vídeo não é uma queda, mas foi uma situação que poderia ter dado muita merda. Queria que você assistisse e dê sua opinião sobre o que foi feito de errado e o que poderia ter sido feito para evitar essa situação. O percurso em questão é o caminho de volta famoso Gerivá, de Ab Abadian Abadiânia, Goiânia. Eu não conheço, mas se é famoso, tá bom. Que a galera do Distrito Federal costuma fazer todo domingo Valeu pelo, tamo enxugadinha. É isso. Então, vamos ver, Jeriva, o que vai dar. Olhando o retrovisor e vi um farol vindo a milhão por dentro. Reduzi e decidi abrir para deixar passar. Achei que ele ia continuar por dentro, então joguei para o canto. Oh, mas isso. Não, É aqui, isso aqui é ou Japão. Tá parecendo que tá no um Japão aqui. Olha, assim na é Sabe a gente <risos> tá no Sabe o que Sabe o que vai passar? o que que passar? o É no Japão, caraca! Aí sim, velho! Tá bonito as roteiras lá, hein? Bem bacana! Da hora! Deu pra entender legal que eu fiz o cara de Derek, viu? Ó, pessoal! Então, é aqui, ó! Para o vídeo valeu aqui, ó! Filho, você sabe que na rua, na estrada, cada um acha que está com a razão, então é, é muito delicado, mas, é, se fosse eu, então eu vou falar por mim agora, primeira coisa, eu não gosto de ultrapassar por aqui, eu sempre ultrapasso por aqui, certo? Mas, às vezes, tem muita gente que não sai da esquerda. Então você é obrigado a ultrapassar por aqui. Porque o cara é, não anda. E tá, o cara fala assim, mas tá acima da velocidade da rodovia. Tá bom. Então vamos pegar um, uma situação que o cara tá com um carro ou uma moto 80 na, vila da, na faixa da esquerda que é 120 e também não sai. E aí? Você fica lá, pisca alerta, pisquinho, caraca, o cara não sai. Então é muito delicado isso tudo, entendeu? O que eu posso falar pra você... É o seguinte, é... na pista, eu sei que isso aqui não é minha pista, a gente remove os retrovisores. Por quê? Porque o de trás cuida do da frente. E essa é a regra. Então, você não pode pilotar olhando para trás. Você pilota olhando para frente. Só que na rota tem tanto animal que aí você tem que pilotar por todo mundo e mais um pouco. E por você também. Então, ao meu ver, é o seguinte, às vezes, vale a pena, se você não tivesse dado tanto confere no espelho, tivesse ficado na sua situação do jeito que você estava, no meio aqui estático, porque você também puxa, ele ia passar por aqui ou por aqui e não ia fazer alguma diferença para você no seu vento. O problema é que, de repente, você, ele está vindo muito rápido e as coisas acontecem muito rápido. O que também não... Porra, não tá certo nessa velocidade da rodovia. Mas quem sou eu pra falar? Eu também acelero. Então, é, você é, entende? é Todo mundo tem que estar de vida aí. Mas, pô, ele tá carando aqui, tá muito rápido a cena. Pra ele, às vezes você tá dando um confere aqui, mas ele não, não dá pra ganhar dependências que você olhou no espelho, que você ia puxar pra ele abrir. Pra ele, ele já tinha feito o um cálculo que ó, vou botar pra cá e vou passar. Na velocidade que ele vira, ele vai botar pra cá e já era. E você ganhou ele e falou, vou puxar pra cá porque ele tá vindo por aqui. Então, é... Ele fez uma leitura, você tentou ajudar ele, no final quase vocês se mataram. Então, voltando a dizer, se você vai pilotar, concentra na frente. Esquece o que está atrás de você. Deixa a, a sensação vir, acontecer, e aí você dá uma ganhada e puxa, depois está. não tenta antecipar uma situação, porque se você tivesse ficado estático no meio, ele ia ter ultrapassado. E pô filho, você que vinha a 200 por hora, você tá, a milhão velho viu uma situação dessa da tá, não sei o que, não sei o que lá, de novo. As coisas acontecem muito rápido, às vezes a gente não tem noção do espaço, a gente acha que dá, mas não dá. E aí dá as merdas também. Então, é, eu, por exemplo, quando eu vou acelerar, eu pego um, um curto espaço, acelerei ali, já veio um meio de trânsito, eu tiro a mão e já era, entendeu? Eu não sou o cara do 299, pra falar a verdade. Então pra mim, quanto a modalidade final, eu é bela bosta, eu cago um quilo, eu gosto de curva, meu negócio é curva, é acelerar o caraco inclinar vir e tal, não sei o que. Que é pilotagem de um circuito, né? É muito pouco, o texto já era. Ficar... Não é pra mim, então... É isso. Mas o que eu posso falar aqui que é uma situação bem foda, que... O que eu tô falando é minha opinião, mas não vai mudar. Então assim, eu não sei qual que é a velocidade dessa via aqui, né? É, você tá dentro da velocidade. E aí o certo é o cara ter reduzido e, e, e esperado e tal. Mas eu, se fosse você, eu, eu não teria feito essa e ficaria onde estava. Fica quietinho ali, que ele vai... A não ser que ela tivesse bêbado aí, né? lá no meio e já era. Mas eu acho que o grande lance pra ajudar aqui, que eu posso falar na mensagem, que é o que eu faço. Eu não confio em ninguém na direção, que não seja eu. Então quando eu tô no rolê, até eu faço o rolê com as mesmas pessoas porque nessas eu confio e aí eu deixo uma distância sempre segura até mesmo quando eu tô atrás ou quando eu tô na frente eu gosto que existe se tu gosta de ficar colado fungando eu acho ruim porque se eu errar vai todo mundo se o cara errar eu vou junto então eu sempre deixo uma distancinha para que se der uma merda sai da cena eu consigo fazer minha, o meu caminho entendeu então eu não confio em ninguém então um grande lance é não confiar em ninguém então eu não confie que o cara tá lá ele vai ficar lá ele pode puxar ele pode fazer o quê? Eu venho, um, perde aquele top speed um minutinho, depois você dá tá lá na frente. Não confia que o carro vai ficar aqui 100%. Não confie que o cara de carro não vai mudar de faixa no meio da curva, Que eu acho o maior crime do mundo, o cara de carro, mudar de faixa no meio de uma curva. Não porque tá vindo mal, não. Mudar de faixa no meio da curva, isso é um crime na estrada, pra mim. Entendeu? Tem pessoas que fazem. Então, é, tem que pilotar por todos. É isso. Mas eu acho que o pânico no espelho, às vezes, te tá atrapalha. Eu vou estar na frente. Tá acontecendo aqui. Aqui já foi. É aqui. Vou pro próximo. Felipe M. Cadê é o Misterei? Quando ele não de novo, tá demais isso aqui. <risos> Fala, felinho, segue abaixo vídeo de uma quedinha de Panigali V4S. Malandro pra começar bem um ano. Malandro. Isso sim. Isso sim dá melhor de derrubar no chão, velho. É. Hum. Último final de semana de janeiro chove sim, para... chove chuva... Tinha isso. Aliás, um abraço gigantesco para São Pedro, funcionário de destaque, procura-se índio que traz o sol. Desde setembro não para a chuva, irmão, não é que tá chovendo nesses meses, é desde setembro não para. O bagulho tá louco, desde setembro... Não... São Pedro tá lá, ó, cartão, hum. mudaram para digital e para digital. que digital, ele fez tudo. Tava com o diabo wet. 31 na dianteira, 29 na traseira. Bom, primeira volta do treino. O pneu deveria estar bem frio. Acho que inclinei demais no mergulho. E o pneu só perdeu o grip. Low side sem qualquer sinal. Atenção para a pancada na barreira e como a moto fica girando que nem um Beyblade depois. Essa doeu o coração. É... Abraço, estamos Felipe. Stay with video. coisa já, antes de mais nada. Calibragem de chuva, você o cobertor de pneu? Se você não tava, é... eu gosto da dianteira um pouco mais cheia, na chuva 33 é bom na dianteira, não pode deixar o suco fechado de jeito nenhum, senão não ele a água e aí ele vira um, um slick Para ficar mais fácil de entender. O traseiro até que tava bom, eu prefiro um pouquinho mais baixo, 28, Uma libra faz uma diferença, tá? para deixar ele, porque se você sai com o pneu frio ele vai ganhar um pouquinho, dependendo da situação e tal, não sei o que. Aí para ele ficar com um trintinha bacana. Então um 28: 33, 28, 32, 28. Fica bom. É que como eu tenho cobertor de pneu lá, o que, que eu faço? Eu ligo ele 20 minutinhos e saio com ele 33, 27. Ligo 30 minutinhos e saio com ele assim. E aí com certeza ele perde um pouquinho na pista, ele vai pro 32, 26. Depois ele retoma e fica ali já, ele não muda tanto, entendeu? O pneu de chuva, se você pegar e dar um murei, você vai voltar do box e vai ver que ele tá quente, esquenta bem. Então é o, é, é o que eu faço aí, essa seria a minha dica que eu fiz durante esse ano, beleza? Mas ele é mais cheinho realmente do que quando a gente tá com pneu slick, tá? Então 29 tá bom, 28 até 27, vai o traseiro. E o dianteiro 31 no mínimo até 33 fica legal também, beleza time? Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui que eu vou te falar, filho, é que você já está um traçado totalmente errado. E o mergulho, se você sai no seco, ele já é sujo e também te derruba. Então no molhado, certeza, aqui não é pneu frio, aqui é pista, traçado ruim. Tá? E aí você puxa e você não acelera tanto. Então, vamos lá. <risos> totalmente fora do... Nossa... Mas não zoa muito não, filho. Essa, essa, essa, essa dói. Essa aí dói. Mas essa gigadinha aqui não dá nada. Se ficasse só assim, fazendo isso, oxi, fica tranquilo, fica no relax. Ia ser sujo assim de camarote. Mas aqui, filho, ó. Foi traçado ruim, tá? Ó. Olha, olha onde você tá, olha onde você tá. Traçado muito ruim. Aqui é sujo, seco. É isso que eu tô falando. E aí, o chuva, você tem um limite na inclinação. Você tem que sair muito mais da moto, muito mais. Aí sim você faz aquele berimbau. Sabe esses vídeos de humor que você fica dando risada? Quando o cara tá a moto em pé, o cara tá do outro lado da moto. Você fala, meu Deus, onde vai? Na chuva você anda assim. Por isso que eu falo pra caralho, vireta Você parece uma pedreira que assassina. Você parece um L fora da moto. A moto aqui você tá lá. Por quê? Porque daí você anda com a moto quase em pé o tempo todo. Pra justamente ter mais gripe e tal. Porque o pneu de chuva ele tem aqueles centrais e tem vários aqui assim, ó. Então, quando você fica no meio termo, que fica bem no recorte, é ruim. Então você tem que estar tá ou nessa área ou nessa área. Essa transição ela é meio ruim. Aí depende do movimento que você faz ou do, da onde você está na pista, ela te leva ao solo, tá? Então, é o que aconteceu aqui. Você puxa mais, tenta trazer ela e não tem como, tá? Então o traço é aqui dentro, beleza? Na chuva não se inclina assim, não se traz a mão dessa forma. Você traz ela com o júri de fora... Mas sempre muito aberto, entendeu? O aceleradorzinho doce sempre vem aberto e vem trazendo. Birimbauzão total. É o, é o posicionamento é, para encostar o joelho no chão com a moto em pé. É isso que você tem que fazer. Beleza, filho? É isso. Vamos para o próximo. Rafael Reis Proença, filho! É nóis de novo e vai ficar pro próximo. Bom, filho, espero que vocês tenham gostado desse cenário de queda. Aguardo o próximo, que eu vou começar sempre com o que eu termino estou fazendo isso, já fazer um tempo para que todos sejam atendidos. E é um tio máximo aqui. Um beijo, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sino se você não é inscrito e fez isso ainda, pelo amor de Deus. Como que você faz um negócio desse? Tá bom? É isso.